Então, aqui, meu amor. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que baixar é um descompactador, tá? Aqui eu tenho o InRar e tenho o descompactador do próprio telefone, né? Então, ó, eu tenho o InRar aqui. Você vai ter que baixar esse Rar aqui, tá? Vai no teu Play Stories e coloca esse Rar. Ah, também você recebeu o um e-mail após a compra, de o um tutorial de como a descompactar, né? Lá tem o link, se você vai descompactar pelos, pelo computador Aí você só clica lá, vai ter o link Se você vai descompactar pelo celular Tem o link pra tu baixar no celular, tá bom? Então, deixa eu ir aqui Eu vou lá no e-mail, tá? Que eu fiz a compra igual a sua Lá no e-mail Tendo em vista que você já baixou o rar né? Então, eu vou lá no e-mail, olha aqui o e-mail, a compra igual a sua. Eu venho fazer o download, ó. Vou fazer o download. Estou fazendo o download, ok? Então, vai fazer o download ali do arquivo, tá? Vai demorar, porque tem vídeo, são 17 tamanhos. Então, vai demorar um pouco. Mas você aguarda até fazer o download, tá? Você aguarda isso aqui até fazer o teu download, quando fizer o download, ele vai dar uma mensagem ali pra você. Que o download acabou e vo para você abrir. Ó, download concluído. Abrir. Vai abrir direto no Enrar, se você já tem instalado. Você vem aqui em recusar aqui, né? Que você não quer assinar. Seleciona a pastinha e vem nessa flechinha aqui, ó. Nessa pastinha que tá com a flechinha aqui em cima, tá? Ó, clicou ali, tá? Você vem buscar, tá? Você vem nessa pastinha que tem a flechinha verde aqui, ó. Um nível acima. E clica. E escolhe onde você quer que esse teu... Ah, teus moldes sejam ah, colocado. Eu vou colocar aqui. Vou colocar em download. para mostrar bem pra você. Download, tá? Coloquei em download. Aí, tu dá. Ok. Eu vou substituir, né? Caso tenha... Eu já fiz esse vídeo várias vezes, então... Pode ser que tenha esse mesmo molde lá, eu vou colocar e substituir. E dá ok aqui. E ele tá descompactando. É facinho. Pronto, descompactou. Agora eu vou lá no meu download, tá? Aqui eu, é, eu tenho a pastinha gerenciadora aqui, né? De documentos. Então, aqui eu tenho tudo, né? Então, eu venho aqui, download, tá aqui, tá? Ó, extrair arquivo aqui, extrair. Agora eu só abro aonde que eu extraí meu arquivo e já vou ver ele aqui, ó. Ó, vestido princesa. Tá aqui, ó. Ó. Tá aqui, tá? Eu extraí o arquivo, aí eu só abro aonde eu extraí ele. Tá aqui. Todos os moldes, ok? Então, é isso que você tem que fazer, tá bom?